pessoal seja bem-vindos mais uma vez ao nosso canal né maçonaria cp é, vamos aqui agora gravar um, um vídeo breve esclarecer a dúvida do amigo e seguidor do júnior né que entrou em contato com a gente para esclarecer uma dúvida tô aqui com um pé em x né a dúvida dele é a seguinte como que ele vai descobrir esse ângulo aqui ó né, esse ângulo de corte da ponta do pé esse pé aqui já está pronto, tá pessoal? esse pé já foi tá todo pronto, já está com acabamento é, a gente já estava preparando para instalar o pezinho nivelador nele aqui, que a gente instala nas nossas mesas, todas as nossas mesas tem esse, esse pezinho nivelador no finalzinho a gente vai estar tá instalando aí também então ele está com essa dúvida de como ele ia descobrir esse ângulo aqui e fazer esse corte aqui corretamente é, a gente tem um vídeo aí, né, que a gente mostra fazendo esse pé, né, a maneira faz, fácil de descobrir esse ângulo. Vou deixar um card em cima para quem quiser dar uma olhadinha lá. Então, ele seguiu o nosso passo a passo e montou o pé, como esse daqui. Né? Ele me enviou fotos, inclusive, muito bem feito o trabalho dele. Então, só que ele está com dúvida aqui. Ô, oh, Carlos, qual que é o ângulo lá que eu vou cortar? Então, Júnior, é muito simples, é muito... Muito simples e prático de fazer. Aqui já foi cortado, mas eu coloquei os pedaços de volta aqui para gente simular como se a gente não tivesse cortado ainda. Primeiro passo. Uma régua, né, que eu uso até um sarrafo de MDF mesmo. Primeiro passo. Você vai partir da ponta aqui. Ó. Lembrando que o pé tem que ser feito todo. Essas duas peças tem que estar na mesma medida. E, e o furo aqui bem centralizado. Para funcionar bacana, tá pessoal? Então, ó, Primeiro passo. A gente vai colocar uma régua aqui, ó. De ponta a ponta, né? Do pé. Você vai alinhar bem na extremidade aqui. De um lado e de outro. Aí você faz essa marcação aqui, ó. Você vai marcar. Eu estou simulando, tá pessoal? Você fez essa marcação aqui. Riscou, né? Riscou aqui. Não tem mistério. Não precisa se preocupar com o Se você tiver escondejadeira. Leva na sua esquadrejadeira e corta. Acompanhando esse risco aqui. Dá para cortar na esquadrejadeira, no serrote, na serra circular manual, com uma guia. É, se alguém tiver dúvida como que corta com a serra circular manual, deixa no comentário aí que eu gravo mostrando como que faz e dá um resultado bacana. Então, beleza pessoal. Marcou, certo? Vamos simular que isso aqui é nosso risco. Vamos simular que a gente levou lá na esquadrejadeira e cortou. Primeiro corte. É muito simples. Não tem erro. Isso aqui é como se fosse o chão. Olha lá. Cortou 100% reto. Ah, mas e como que eu vou fazer com o outro corte? Pessoal, é, é simples demais. Tem que levar em consideração para você definir a altura desse corte e a altura desse pé o tampo da sua mesa também. E ainda somar o pezinho Nivelador, caso você vá colocar Então vamos lá Eu trabalho com mesas Entre 82 e 83 centímetros Esse tampo aqui tem 5 centímetros Então eu vou somar é, Aliás Nem vou somar, a gente vai subtrair Vamos pegar 83 Vamos diminuir os 5 Do tampo Então Eu já diminui os 5 do tampo Já estou tirando no, no no pé da mesa Coloquei o 5, quero que ela fique com 83 Então 83 menos 5 É 78 centímetros Ok pessoal? Aí, ó Carlos, eu não vou colocar o pezinho nivelador Então corta esse pé com 78 Mais 5, 83 morreu Tá pronta essa sua mesa Carlos, eu vou instalar o pezinho nivelador para não encharcar o pé da mesa quando lavar a varanda A área lá, ou cozinha Ótimo Pezinho nivelador o mínimo dele é 1.6 centímetros. 1,5 e já, né? Então a gente ainda vai descontar esse 1,5 e meio centímetro aqui, porque o pezinho ele levanta a mesa, né? Então, ótimo. Onde eu queria chegar? Na medida do corte aqui. Então, eu vou precisar cortar esse pé, né, com em torno de 77 centímetros. 76,5 e meio. Mais um e meio do, do pezinho nivelador e mais o tampo, vai chegar a altura que eu quero. Essa medida, pessoal, é aqui na minha região que eu, eu uso bastante. Eu já tive pedido de mesa mais alta e mesa mais baixa. Isso aí não é referência, é só para a gente ter noção aqui de altura do corte. Bom, pessoal, então, dando segmento. Eu já sei que eu quero cortar isso daqui com 76,5. Parece que esse aqui foi cortado com 76,5. Aliás, esse aqui, 75,5. Qual que é o próximo passo? Já cortei aqui. Então, a gente vai pegar a trena ou o metro. A gente vem exatamente aqui no corte que a gente já fez. E a gente vai trazer o metro aqui exatamente na medida onde a gente precisa cortar. E vai fazer a marcação. Vamos simular aqui ó, a marcação. 75,5 centímetros. Do outro lado a mesma coisa. A gente vai medir lá do pé até aqui na extremidade, 75,5, e marcar o 75,5. A gente vai pegar a nossa réguinha improvisada de novo, vai colocar lá. A gente vai riscar. Tá, pessoal? Lembrando que já isso aqui é só a simulação e a gente riscou. Levou lá na escadrejadeira, na serra manual, no serrote, ou qual ferramenta que você tiver disponível e cortou fora. Pronto. Não preciso se preocupar com ângulo, não precisa se preocupar com ferramenta específica para medir isso daqui. Olha só. Não tem erro. Ok, pessoal? Não tem erro. Então lembrando, pessoal, quem tiver gostado do nosso vídeo, dá um apoio para nós com o like aí, né? pode compartilhar com alguém que tem dúvida a gente fica satisfeito é, vou mostrar então isso aqui é muito simples, mas a gente vai mostrar a instalação do, do buchinho do pezinho nivelador e mostrar no finalzinho ele já com o pezinho instalado antes de pôr na mesa aqui para vocês entenderem bom, pra gente finalizar aqui então, aproveitando o vídeo vamos instalar o pezinho nivelador, tá? um pezinho de inox, tá pessoal? com uma uma borrachinha, um plástico, né? Pra também não arranhar o piso lá do cliente. Que todas as mesas a gente instala, tá? Evita de encharcar o pé da mesa, né? Porque a mesa, de certo modo, pesada, o cliente não vai ficar arredando ela para lavar ou levantando. Então, precisa lavar a área de churrasco, alguma coisa assim, o pezinho vai deixar encharcar o pé da mesa. Sapatinha niveladora, né? Bom, o que que eu faço? É, vem aqui, eu, eu trabalho com a... Trabalho com a distância do corte, tá, pessoal? Que é, a, é diferente, né? O, por causa do ângulo vai dar uma medida diferente. Esse pé tem 18, mas, porém, se você medir aqui no, no pé, ele tá com 22 no corte. Aliás, ele tá com 22. Então, beleza. Aqui, ó, 22 centímetros, metade de 22. para ficar um trabalho bacana, tá, pessoal? Metade de 22, 11, né? Marcando aqui. Aqui com 4,5. Então, 4,4. ,4. Então eu centralizei com 11 e aqui 2,2. A gente faz essa marcaçãozinha aí, tá? Tá bonitinho. Vai furar aqui, vou usar parafusadeira mesmo. Tem um vídeo dela aí no canal, tá? Vou deixar o card aí, fazendo o teste dessa máquina aqui. Então vamos lá. simples, tá? O buraco que tem que furar ele seguindo o alinhamento do corte, tá? Para não ficar torto essa sapatinha Perfeitamente alinhado, depois é só a gente instalar o pezinho aqui. Como eu comentei antes, tem que lembrar da sapatinha, né? Porque ele vai ficar mais ou menos, ele vai aumentar, né, a altura do pé mais ou menos um centímetro e meio. Então tá aí instalado, né? Depois, depois desse pé instalado lá na, na mesa, né, a gente vai virar ela. ele vai ficar assim, apoiado no chão. Tranquilo pessoal, então não tem mistério no corte, tá? Ok? A gente usou da forma mais fácil possível, a gente nem precisou mencionar em ângulos, né? Eu nem sei que ângulo foi cortado isso daí. E apoia 100% dos dois lados. Ah, aqui que vai ser apoiado no tanto da mesa. Vocês podem ver. Perfeito. Né? E do outro lado. Onde vai apoiar no chão. Com a sapatinha lá também. Perfeito. Pessoal, quem puder nos apoiar deixando o like. A gente vai ficar super agradecido. Um abraço a todos aí.